Muito bem, o mês de agosto, hoje, 7 de agosto de 2022, por aqui, Taera Cristina, com o Real Cap, a Marca da Sorte, trazendo alegria a sua mudança de vida com o Real Cap, credibilidade e confiança. Estamos ao vivo aqui, diretamente, do estúdio João Alves de Queiroz e também retransmitindo o Real Cap pela TV Sudoeste, lá em Jataí, em nossas plataformas digitais também é transmitido o Real Cap, a Marca da Sorte, o nosso Instagram, o Facebook... O nosso site e o canal do YouTube também, para você ficar bem grudadinho aí no Real Cap, porque hoje é o grande dia, né gente? a Rocha E olha só, já quero também trazer os bo o bom dia, né? O bom dia das meninas. Bom dia, Brenda! Bom dia, Bruna! Elas que fazem parte também do Timaço Real Cap, a marca da sorte nessa manhã de domingo, Jotinha tá de folga hoje, mas vamos juntos nessa manhã com tudo, minha gente! E olha só, em falar com tudo, olha a premiação que vai mudar a sua vida hoje! Hoje, 7 de agosto, primeiro domingo do mês, chegou a hora de realizar os seus sonhos aqui no Real Cap e mudar a sua vida e de sua família! Você que comprou o seu Real Cap na promoção Leve 2 e Pague um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 Gente, vocês viram aí, né? Vocês viram aí a premiação de hoje, que está sensacional. Isso é Real Cap. E olha só, já quero trazer o bom dia dele. Danilo Lira, nosso auditor aqui presente. Bom dia. Bom dia, Tayara. Tudo em conformidade? Tudo em conformidade, sorteio do Real Cap tá autorizado. E representando muito bem você de casa, a nossa equipe do, da, da TI, o Orlando e também o Jonathan. E olha só, gente, olha só, já vai começar a festa, vai começar o grande momento, vai ser festa garantida não, hein? Então vamos lá, a animação, pensamento positivo, vai cruzando os dedinhos aí que a gente já vai começar essa festa, nessa manhã aqui na sua telinha. Então vamos lá, vamos ao primeiro prêmio de hoje, mas antes vamos ver quem levou na semana passada. O primeiro prêmio, 10 mil reais, foi ele o feliz ganhador. Gilson Aparecido Santos de Lima, de Quirinópolis, com Real Cap número 0361 982. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, uma coisa louca, gente. Mas é assim, o primeiro prêmio aqui pra Quirinópolis é 10 mil. Eita, não, é, <risos> Tá aqui do meu lado, o pé quente! 10 mil, cara! Como você ficou tá sabendo que eu não carro? Ah, eu fiquei sabendo na segunda-feira, porque domingo tava pescando. Ah, tava tá pescando, né, então! Tá? Opa! Ah, oh, maravilha! Pessoal que ainda não comprou o meu carro, o que que você fala pra essa galera aqui? Podem vir comprar, gente, Pode vir comprar, porque o pé quente tá aqui, ó. Tá esperando o quê, meu amor? Já sabe o que vai fazer com dinheiro? Ai, meu BH. Viajar? Tava pensando que agora vai viajar, tá feliz, gente? Vou tirar uns um tempos. Aqui ó, é, vendedora pé quente da equipe do Bronze do nosso nome, Laís, convida essa galera pra comprar o Real Cap com você, menina. É. Você que tá ainda não adquiriu o Real Cap, corre aqui na sede de Klinópolis, ou então, por mais na rua da equipe do Bronze. Tá esperando o quê a Equipe do Bronze pé quente, vamos pagar então, porque ele ganhou 10!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 É isso mesmo, essa mega bolada de 10 mil reais pra você mudar de vida, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, não vai? Já quero pedir pras meninas aqui já colocarem as dezenas da sorte no nosso Globo da Sorte, porque tem bom dia, tem ponto de venda autorizado também pra você adquirir seu Real Cap lá em Santa Helena, na nossa queridíssima Patrícia lá do Bar do Tico, altas horas bebidas geladas também você encontra o Real Cap, mini preço mercearia minha gente, chega lá e já pede ó, meu é Real Cap aí hein, e e também na farmácia do Caio, você encontra o Real Cap, a marca da sorte. Foto Rodrigues também. E olha só, pra você que chegou agora, já vamos começar o primeiro prêmio de hoje. É a Mega Bolada de 10 mil reais. É Zinzinho no bolso ou não é, hein, gente? Aonde será essa festa garantida? Cadê o pessoal do Facebook? Vai mandando mensagem aí, o pessoal do Instagram também, que a gente está retransmitindo aí ao vivo. E você também pode seguir Realcap.oficial aí no Instagram para ver os ganhadores, acompanhar os bastidores do Real Cap também. E olha só, vamos até onde? Tuberlândia. Você encontra o Real Cap na Lanchonete Primavera, na rodoviária de Tuberlândia também, hein, gente? Cadê a moçada de Goiatuba? Alô, Panificadora Pão Dourado. Carlinho Sabino, Grande Silésio, Paulo Serrano, Rádio Sempre também transmite aí ao vivo o Real Cap, a marca da sorte. Então, simbora! Vamos ao primeiro prêmio! E chama! Chama que vem! Chama que vem, meu Brasil brasileiro! E vamos começando muito bem assim com 46. Olha o 46 aí, minha gente! É muita alegria! É o primeiro domingão de agosto! Vai marcando 43. Olha o 43 aí! Bom dia com alegria! E agora você vai marcando com muita emoção! 17, Olha o 17 aí, gente. Vai marcando, comemorando. É tripla chance. Marca também agora o 14. Olha o 14. Marca em cima, marca embaixo, marca no meio. Vai marcando também agora. Olha o 41. Olha o 41 aí, minha gente. Marcou o 41? Marca também agora. Vai marcando o 33. Olha o 33. E a promoção leve dois e pague um super continua. Você vai marcando o 27. Olha o 27. É a mega bolada de 10. Mil reais, e agora você vai marcando 50. Olha o 50, alô Quirinópolis, alô equipe do bronze. Vai marcando 3, olha o 3, olha o 3 aí na sua telinha. Marcou 3. Sensacional! Você marca também agora os 53. Olha os 53 aí, minha gente! Chama, chama, chama que vem! E agora vai marcando seis. Olha os seis, olha os seis aí! Pra você que chegou agora, é o primeiro prêmio, é Real Cap, é a marca da sorte, vai marcando os 58. Olha os 58 aí! Bom dia, com alegria! Alô Bentinho, chama, chama! Marca 55. Olha os 55 aí, minha gente! São 10 mil reais! Alô, Regional Vila Brasília! Chama aí, equipe, tô no gás! Oh, e agora você vai marcando 56. Olha o 56 aí. Marcou o 56? Vai marcando também o 7. Olha o 7. Olha o 7 aí na sua telinha. Marcou o 7? Então marca também o 10. Olha o 10. Olha o um 10 que você queria. Marcou o 10, coisa boa. Então comemora mesmo. Dá o um pulinho da alegria. Vai marcando 35. Olha o 35 aí. Alô, Casa de Apoio São Luís, em Aparecida de Goiânia. Alô, Patinha. Vai marcando agora o 16. Olha o 16 aí, minha gente. Olha o 16 aí. Todo mundo acompanhando. Real Cap é a marca da sorte. Vai marcando um. Olha um. Olha um aí, olha o 1 que você queria. Marcou um? Coisa boa, marca também agora o 21. Olha o 21 aí, meu povo. É muita emoção. É o seu momento, é a sua mudança de vida. Alô, Teneu, vai marcando o 49. Olha o 49 aí, minha gente. Marcou 49? Marca também agora o 51. Olha o 51 aí. Vai marcando o 51. Marcou o 51? Então marca também o 47. É o 47 que você queria. Então vai marcando. Alô, Trindade Terra Santa Alô, Goianira Vai marcando 24 Olha o 24 aí, minha gente Alô, Santa Bárbara de Goiás Alô, Nazário Alô, Palmeiras de Goiás Vai marcando 34 Olha o 34 aí, meu povo Olha o 34 aí que você queria Marcou o 34? Vai marcando também o 12 Olha o 12 E foi no 12 nessa manhã de domingo É o primeiro domingão de agosto É o seu momento Então vai marcando 26 Olha o 26 aí, minha gente gente, marcou o 26, marca também agora com muita emoção o 32, olha o 32 olha o 32 aí são 10 mil reais essa mega bolada, e agora você vai marcando 42 olha o 42 aí meu povo marcou 42, alô regional Garavelo chama, chama que vem vai marcando 60, olha o 60 olha o 60 aí minha gente já foram aí 30 dezenas sorteadas. Já tem três Real Caps aguardando o grande momento para levar essa bolada de 10 mil reais. Será que é essa? Será que é essa? Então vai marcando agora 37. Olha o 37. Olha o 37 aí, meu povo. Marcou o 37? Então marca agora 38. Olha o 38 aí na sua telinha. E a emoção só vai aumentando. Já são quatro. Quatro Real Caps aguardando o grande momento. Gente, 10 mil reais. E agora você marcou oito. Olha o 8, olha o 8 aí meu povo E agora já são 5 Já são 5 Ai, ai, ai, ui, ui, ui, chama que vem Marca 23, olha o 23 Olha o 23 aí na telinha E agora já são 8 Meu Brasil brasileiro 8 Real Caps aguardando a... Grande momento para levar essa bolada, hein? É Didi no bolso ou não é? E agora você marca 57. Olha o 57, olha o 57 aí. E agora já são 13 Real Caps aguardando o primeiro prêmio. E agora você marca o 9. Olha o 9, olha o 9, olha o 9 que você queria. E agora já são 22. É 22 Real Caps aguardando, são 10 mil reais. E pode ser essa, pode ser essa, olha o 4, olha o 4, olha o 4 que você queria, marcou o 4 E agora já são 38 Real Caps aguardando gente E pode ser essa, pode ser essa, pode ser esse momento 48, olha o 48, olha o 48 aí oh! Dois felizes ganhadores que vão dividir aí a Mega bolada de 10 mil reais. Olha só que alegria, hein? Adoro. Vamos ver quem é que leva. Pra onde vai? Primeiro o Real cap é o 0436-283, 0436-283. Quem é que leva? Pra onde vai? Olha só, é o Wagner Alves de Tumbiara. Comprou lá no Toindo Bar. Olha só que maravilha. Toindo Bar. Ele adquiriu seu Real cap e é um dos felizes ganhadores que vai dividir 10 mil reais... Com quem? Vamos saber agora. Quem é? Quem é? O Real Cap 0520 987. 0520 987. Quem é que leva? Para onde vai? Quem é? Iremar Soares, de Goiânia, Jardim América, comprou da Ana Paula Regional Flamboyant Olha só que maravilha! Dois felizes ganhadores que vão dividir aí essa mega bolada de 10 mil reais, gente. Pensa que alegria, já acordar cedo, hein? Com essa super notícia, mas chega mais. Chega mais, produção. Olha só a premiação para o próximo domingo. Domingo, 14 de agosto, tem edição especial dos pais. E o Real Cap já traz no quinto prêmio uma lindíssima casa. E não para por aí. 10 mil reais o que ou quarto prêmio. E mais... 20 giros de R$ 1.500. Nesta edição tem a promoção de dois combos da sorte por R$ reais. É mais chance para você ganhar. Compre pelo WhatsApp, site, aplicativo, nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por 15 reais ou o da Sorte. Você compra 10 e ganha mais 10 Real Caps. Por 50 reais é tripla chance. Ajude a Casa de Apoio São Luís. 10 mil reais do primeiro ao quarto prêmio. 30 mil no Giro da Sorte. E uma casa no quinto prêmio. É a premiação da edição especial Dia dos Pais. Real Cap, mudando vidas, a marca da, da sorte. sorte. Gente do céu, olha só que tudão, hein, essa mega premiação especial dia dos pais meu Deus do céu, 10 mil reais o primeiro ao quarto prêmio olha só que maravilha, tem uma casa, é isso mesmo gente tem uma casa no quinto prêmio a tão sonhada casa própria, e detalhe produção chega bem pertinho aí do Real Cap. e vamos mostrar pro pessoal de casa, tem esse combo da sorte aí especial, edição especial dia dos pais, gente esse combo são dois combos por 80 reais, é isso mesmo, é porque edição especial e você merece hein ter muito mais chances para ganhar no Real Cup e dar de presente aí para o seu paizão hein a promoção leve dois e pague um Super, continua, compra um Real Cap, leva outra aí por apenas 15 reais essa mega premiação para você mudar de vida. Dá de presente aí pro seu paizão que merece, né? Com certeza, 20 giros de R$ reais também, hein? Pensa que coisa boa? Então, ó, QR Code tá aí na tela, tá na tela para você já adquirir o seu Real Cap em nossas plataformas digitais também, pelo site, o WhatsApp, né? Também aí o aplicativo e em nossos pontos de vendas autorizados. Só não pode ficar de fora dessa festa garantida, né minha gente? E olha só, e agora ó, olha o combo da sorte aí que está o maior sucesso. Você já comprou o seu Real Cap desta semana? Pega essa dica, quer ter muito mais chances de ganhar no Real Cap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 Gente, coisa boa esse combo da sorte, né? Tá o maior sucesso, viu? Só você não pode ficar de fora, o quê? Ainda não adquiriu seu combo? Para tudo, produção, para tudo. Esse combo é tudo de bom e mais um pouco, hein? Detalhe, essa edição especial do Dia dos Pais, gente, tem um combo especial também pra você. São dois combos da sorte por R$ reais. Vai ser bom pra lá, né? E olha só, olha a riscadinha do Cerrado também que tá o maior sucesso. Dia do Cerrado, nova edição Tem Tamanduá Bandeira, Arara Azul, Aragóia, João de Barro e Arroleta Arriscadinha do Cerrado, Arara Azul, Então e a Bandeira Custa apenas quatro reais E tem edição especial, João de Barro e Aragóia Essas custam apenas cinco reais. é dupla chance Riscando, achando três imagens iguais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 A escadinha do Cerrado é diversão para a família inteira. E lembrando, ó. Essa nova versão da Riscadinha no Cerrado tem a dupla chance, essa super novidade que é a João de Barro e a Araguaia. E aumentando ainda mais as suas chances de ganhar. Então, ó, se eu fosse você aí não perdia tempo não. O quê? Quer ser um de nossos revendedores? Quer fazer parte do timaço da Riscadinha? Entre em contato com a gente, viu? Acompanhe também aí através das redes sociais, né? Os felizes ganhadores, os bastidores da Riscadinha no Cerrado, ponto oficial. Tem o nosso site, tem o Facebook também. Venha fazer parte também. Venha se um de nossos revendedores. E olha só, vamos agora ao segundo prêmio de hoje. Mas antes, vamos saber aonde foi a festa garantida na semana passada? O segundo prêmio, 10 mil reais. Foram dois ganhadores. Welton Antônio da Silva de Iporá, com Real Cap número 0859-791. Comprou pelo site na Regional Online. Márcia Cândido da Silva, de Caldas Novas. Com Real Cap número 0821-398. Comprou pelo site, na Regional Online. O segundo prêmio de hoje são 10 mil reais. Muito bom, gente! Agora vamos ao telefone! Olha só que coisa boa! Mas antes, deixa eu pedir aqui para as meninas já colocarem aqui as dezenas da sorte, o um Globo da Sorte. Calma, produção! Respira! Vamos, vamos ao telefone falar com o Iremar. Bom dia, Iremar! Alô, bom dia! Alô! Eu acho que caiu no sono novamente, produção Tenta falar com ele novamente aí Que é um dos felizes ganhadores aí Do primeiro prêmio que dividiu essa mega bolada Alô, bom dia Bom dia Bom dia, com alegria ou não? Muito, muita alegria Inemar Soares Parabéns, você é um dos felizes ganhadores Do primeiro prêmio Olha meu Deus, glória a Deus essa mega bolada Vai levar pra casa, cão hein Cinco mil reais Pode comemorar começando bem o mês de agosto, não tá? Não, nossa, bom demais. Eu, eu, desde quando começou esse, esse Real Cap, eu vinha comprando, comprando, comprando e sempre acreditando. E hoje, ontem, quando eu comprei, ah. eu, falei pra, eu falei pra menina, eu falei assim, ó, hoje eu não vou levar um combo de 10, eu vou levar só, só, só as duas cartelas. Mas eu vou acreditar, porque desde quando eu comprei, isso assim, eu tenho fé que um dia vai... vai, vai e chegou o seu momento, tempo. olha aí que maravilha. Nossa. Parabéns, a gente fica muito feliz pela sua confiança também, Reu Cabra Credibilidade. E olha só, semana que vem a gente espera, hein? Semana que vem Nossa. eu vou ir fazer essa entrega pra você, tá bom? Como? No nome de Jesus. Parabéns, vai curtir com a família, obrigada! Obrigado! Gente, coisa boa, né? Acredite você também, você pode ser o próximo. Então vem comigo, vamos ao segundo prêmio! É o segundo prêmio, são 10 mil reais, é Tindim no bolso. Vamos lá, meu povo! Tá marcando agora o 24. Olha o 24, olha o 24 aí, minha gente É muita emoção, é muita emoção Daqui a pouquinho a gente vai ligar pra você, hein São 10 mil, são 10 mil reais E agora você vai marcando aí no seu real cap A marca da sorte, o 53 Olha o 53, marca também o 17 Olha o 17, olha o 17 10, 10 mil reais E agora o 31 Olha o 31 aí, chama, chama que vem, minha gente Alô, Bela Vista de Goiás, alô, Senador Canedo Vai marcando o 23 Olha o 23 aí, cadê a Passada de Morrinhos, Grande Evandro, a nossa sede em Morrinhos, lá na Vila São Francisco, vai marcando 16, olha o 16 aí minha gente, olha o 16 aí que você queria, marca também o 19, olha o 19, olha o 19 aí, é muita emoção, é de no bolso e põe no 12, olha o 12, olha o 12 aí nessa manhã de domingo, começando muito bem o mês de agosto, é domingão, vai marcando 13, olha o 13 na sequência, olha o 13 que você queria, marcou o 13, marca até bem agora olha o 41 aí olha o 41 aí cadê a moçada de Mineiros Alô Mineiros bom dia vai marcando agora o 57 olha o 57 aí grande comunicador Marcelo sempre acompanhando o Real Cap e agora você marca 26 Olha o 26 aí, minha gente. Marcou o 26? Então marca também agora o 56. Olha o 56 aí. E chama, chama que ela vem, vai. E agora você marca 42. Olha o 42 aí. E é Real Cap é a marca da sorte, realizando sonhos e mudando vidas. Vai marcando o 18. Olha o 18. Olha o 18 aí que você queria. Marcou o 18? E agora você marca também o 21. Olha o 21 aí, gente. Marcou o 21? Então marca também agora os 50. Olha os 50 aí na sua telinha. É o segundo prêmio. Bom dia pra você que chegou agora. Vai marcando dois. Olha o dois. Olha o 2 aí, minha gente. Marcou o 2? Marca também agora o 3. Olha o 3. Olha o 3. Cadê a moçada de Rio Verde? Alô, compadre! Eita, compadre Thiago! Compadre Samuel vai marcando o 39. Olha o 39. É festa garantida. Cadê a moçada do Trio Show? Vai marcando o 30. Olha o 30. Eita, essa é a equipe do Real Cup, minha gente. E agora você vai marcando também com 59. Olha o 59 aí. Moçada de Acreúna, alô Indiara, alô Cesarina de Goiás, vai marcando 4 Olha o 4, olha o 4 que você queria Alô, já tá aí, chama que vem, alô Rogério, vai marcando 11 Olha o 11, olha o 11 aí na sua telinha Marcou o 11? Marca também agora o 55 Olha o 55 aí, Tumbiara Alô Aline, pé quente, vendedora da nossa sede Vai marcando 15, olha o 15, olha o 15 aí, Paulinha Paulinha pé quente também, alô Canelinha, bom dia Vai marcando 38. Olha o 38 aí, minha gente. Olha o 38 que você queria. É tripla chance, maninha. Então marca 29. Olha o 29. É muita emoção, né? É muita emoção e esse momento pode ser seu, hein? Essa mega bolada pode ser sua. E olha só, vai marcando 47. Olha o 47 aí, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ligar pra você. Já são 29 dezenas sorteadas, gente. E já tem um real cap aguardando aí, hein? Então você marca o, 4, o 14. Olha o 14, olha o 14 que você queria. Agora já são 30 dezenas sorteadas, ainda tem um real cap aguardando o grande momento de levar para casa. 10 mil reais e agora você marca o 20. Olha o 20. Olha o 20 aí, minha gente. Agora já são dois Real Caps aguardando, hein? É muita emoção ou não é? E agora você marca 32. Olha o 32. Olha o 32 aí que você queria. Agora já são cinco. Cinco Real Caps aguardando o grande momento, hein? E agora você marca 22, olha o 22, olha o 22 aí meu povo, marcou o 22, marca também agora o 25, olha o 25 aí na telinha, vai marcando e comemorando, são cinco Real Caps aguardando o um grande momento, olha o 10, olha o 10, olha o 10 que você queria, marcou o 10 e agora já são 7. Sete Real Caps aguardando, vai marcando o 58, olha o 58 aí, olha o 58 aí, opa, opa, coisa boa, festa garantida, todo mundo comemorando, 10 mil reais, onde será, hein, onde será essa festa garantida, vamos lá. Vamos lá, Real Cap é o 0472 625, 0472 625. Quem é que leva? Pra onde vai? Olha só, Fred... Fredes Bragança é de Anápolis. Comprou da RM Distribuição. Ganhou com o Real Cap de Brinde. Alô, Fredes. Está levando sozinho, hein? Mega bolada. 10 mil reais. É Didim no bolso, não é? Alô, Anápolis. Eita, coisa boa, minha gente. Em falar em coisa boa, olha só a premiação feita com muito carinho. Edição Especial Dia dos Pais. Domingo, 14 de agosto, tem edição especial dos pais E o Real Café já traz no quinto prêmio uma lindíssima casa E não para por aí, 10 mil reais por primeiro ou quarto prêmio E mais 20 giros de 1.500 reais Neste então, tem a promoção de dois combos da sorte por R$ reais. É mais chance pra você ganhar. Compre pelo WhatsApp, site aplicativo nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por R$ reais. ou o combo da sorte. Você compra 10 e ganha mais 10 real caps por R$ reais. É tripla chance. Ajude a Casa de Apoio São Luís.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 Gente, que coisa boa essa mega premiação feita com muito carinho para o seu paizão, hein? Que presentasse é esse, meu Brasil brasileiro? Gente, tem uma casa no quinto prêmio, a casa dos seus sonhos, para você parar de pagar o aluguel. ficar juntinho com a sua família, no conforto, né? Real Cap realizando sonhos e mudando vidas. Tem 10 mil reais do primeiro ao quarto prêmio também. 20 giros de mil E detalhe, detalhe, esse combo mais que especial. São dois combos sorte, gente, por 80 reais. Olha só que tudão, hein, produção. E lembrando também que tem um outro combo também, gente. Tem sim, compra 10 Real Caps, leva mais 10 por 50 reais. Dá uma olhada como é fácil. Você já comprou o seu Real Cap desta semana? Pega essa dica! Quer ter muito mais chances de ganhar no Real Cap?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 Credibilidade e confiança minha gente, compre já seu Real Cap pelo nosso site, o WhatsApp, aplicativo né, não perca tempo, não fique de fora dessa mega premiação especial dia dos pais que tem uma lindíssima casa, olha só que chique, adoro, adoro, e lembrando ó, que depois que acaba o Real Cap tem um alfabeto premiado, dá uma olhada.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 Alfabeto premiado. A sorte é em suas mãos. Mais um produto com a garantia do Realcap vou boa! Daqui a pouquinho o alfabeto premiado com Rodrigo Barbosa, minha gente. Mas agora é a hora da festa garantida aqui com o Real Cap a marca da sorte. Já vou pedir as nossas garotas da sorte, a Bruna e a Brenda, colocarem as dezenas do Globo da Sorte. E daqui a pouquinho é o terceiro prêmio, hein? Mas antes é a Nápoles, né, produção? Vamos até a Nápoles? Vou até a Nápoles falar com Fred Bragança. Alô, Fred, bom dia! Bom dia, minha amiga Bom dia com alegria ou não, Fredão! <risos> Muita alegria! É isso aí! Eu gosto é dessa festa garantida mesmo! Dá um grito aí, Fred! <risos> <Uhul>. <risos> Vamos acordar esse povo em Anápolis! Parabéns! É. Você está levando sozinho 10 mil reais! <risos> Obrigado! Obrigado por acreditar no Real ajudar a Casa de Apoio São Luís também, fazendo bem. E aproveita bastante aí a festa em Anápolis, tá certo? Certo, hein? Já comigo. Bom, um domingão pra você aí. Gente, ó, lembrando também que você encontra o Real Cap em Anápolis com a Márcia Morim, lá na avenida, no bairro Jaiara. Gostei do Jaiara, fotopontei, Tayara, né, produção? aí ia ficar se achando um grande abraço a todos de Anápolis aí, brincadeiras à parte, e olha só lembrando que em Morrinhos, gente, você encontra o Real Cap na MG Esportes e também no supermercado Mendes e se embora do terceiro prêmio, aí, chama que vem, chama que vem vamos lá, vamos começando o terceiro prêmio, minha gente, eita e agora vai marcando 35 começando muito bem com 35, é o terceiro prêmio, é muita alegria marca 48, olha o 48 aí, minha gente. São 10 mil reais. É Dindinho no bolso. Eita, coisa boa. Então marca 32. Olha o 32 aí, Claudinho. Marcou 32. Marca também agora com muita emoção. Vai marcando 6. Olha o 6. Olha o 6. Pra você que chegou agora, bom dia com alegria. É Real Cap. E agora você marca 47. Valendo 10 mil reais. Uma mega bolada. Oh, vai desafogar das dívidas, não? Vai? Ah, com certeza. Então marca 23. Olha o 23 aí, minha gente. Marcou o 23, vai marcando também o 30 Olha o 30, olha o 30 que você queria Marcou o 30, então marca também agora Vai marcando com muita emoção O 54, olha o 54 aí E a promoção, leve dois, pague um, Tayara tá, Ó, oh, super continua Vai marcando o 60 Olha o 60, olha o 60 gente, marcou o 60, marca também agora o 37, olha o 37 aí meu povo, marcou o 37, vai marcando também agora o 51. É o 51 aí na sua telinha, é muita emoção, é tripla chance, é real cap e agora você marca o 13, olha o 13, olha o 13, é din din no bolso, é para você mudar de vida, realizando sonhos e agora você marca o 2, olha o 2. Olha o 2, olha o 2 aí minha gente, marcou o 2? Marca também o 21, olha o 21 aí, olha o 21 aí. E agora você vai marcando também com muita emoção o 42. Olha o 42, olha o 42 aí que você queria, marcou o 42? Marca também agora com muita emoção o 40. Olha o 40, olha o 40 aí na sua telinha. É din, -din no bolso, você vai marcando agora a parecida de Goiânia. Vai marcando o 49, olha o 49 aí minha gente gente, cadê a moçada de Hidrolândia acompanhando, alô Ivanilton, marca 17, olha o 17 aí na sua telinha, marcou o 17, marca também agora o 9, olha o 9, olha o 9 aí, alô Militão Chaveiro, acompanhando o Real Cap lá em Rio Verde, marca 25, olha o 25 aí que você queria, marcou 25, vai marcando também agora o 20, olha o 20, olha o 20 aí, gente, bom dia para você que chegou agora, a moçada do Facebook, vai marcar 38, olha o 38 aí na Solândia. alô Caçu, chama que vem, marca 45, olha o 45 aí minha gente, marcou 45, vai marcando também o 52, olha o 52 aí, olha o 52 aí, cadê a moçada de Catalão, alô Nando Ambulante, vendedor do Real Cap, marca 31. Olha o 31 aí, minha gente. Olha o 31 aí. Marcou o 31? Marca também agora com muita emoção. 11. Olha o 11. Olha o 11. Alô, Karine, vendedora pé quente lá em Umas. Vem em frente à praça, compre seu Real Cap. Marca 41. Olha o 41 aí na sua telinha. É muita emoção. São 10 mil reais e pode ser seu. E agora você vai marcando 12. Olha o 12. Olha o 12. Já vai imaginando você com essa bolada, hein? Eita coisa boa! Então marca o 16. Olha o 16 aí, gente. Marcou o 16. Ó, oh. detalhe. 29 Real Caps sorteados. Já tem dois aguardando o grande momento. E agora você vai marcando um. Olha um. Olha um aí que você queria. Marcou um. Gente, já são dois. Dois Real Caps aguardando. 30 dezenas sorteadas. E agora chegou o quatro. Olha o 4 aí que você queria, marcou o 4, então comemora, que pode ser essa, pode ser essa, olha o 5, olha o 5, olha o 5 que você queria, marcou o 5, então marca também agora com muita emoção, vai marcando, ai ai ai, é muita emoção, é o terceiro prêmio. E agora você marca o 3 Olha o 3, olha o 3 que você queria E agora já são 4 4 Real Caps aguardando o grande momento E agora você vai marcando com muita emoção Chama, chama Chama que ela vem, vai E agora você marca Vai marcando o 14 Olha o 14, olha o 14 E agora já são 7 7 Real Caps aguardando essa mega bolada de 10 mil E pode ser essa, Brendinha! Pode ser essa Ai, ai, ai, e agora você marca 53? Olha o 53 aí, gente! E agora já são 16 Real caps aguardando o grande momento! já coração! já coração! E agora você marca, você marca com muita emoção 59! Olha o 59! Olha o 59 aí! Ô! Oh! Gol, -go, hein, Brasil? Logo cedo, produção. Vamos lá, é festa garantida mesmo. Vamos saber quem é que leva. Pra onde vai? É o CAP 0882 050. 0882 050. Quem é que leva 10 mil reais é o terceiro prêmio. Eduardo Felipe Galvão Silva, eu acho que é Eduardo né? Felipe Galvão Silva de Aparecida de Goiânia adquiriu o Combro pelo nosso site e ele está levando sozinho a mega bolada de 10 mil reais, gente olha só quero aproveitar aqui agora mostrar o feliz ganhador do terceiro prêmio da semana passada põe na tela produção o terceiro prêmio 10 mil reais foram dois ganhadores Joana Dark Ribeiro de Catalão com Real Cap número 0774 460 Comprou pelo site na Regional Online. Larissa Batista dos Anjos Almeida, de Goiânia, com Real Cap número 0736-987. Olá, pessoal, estamos aqui na sede do Real Cap Setor Sul Goiânia, com uma das ganhadoras do terceiro prêmio, Larissa dos Anjos. Pensa na mulher que está super feliz. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bem, Jota. É a primeira vez que você compra o Real Cap? Não, não é a primeira vez. Sempre compro nos postos de revenda. E é fácil? Muito, muito fácil. Você comprou, comprou o combo? Comprei o combo pelo aplicativo e fiz o pagamento via fixo. Muito rápido e prático. Essa grana chegou numa hora oportuna, uma hora boa, Larissa? Muito, muito boa. Muito, gente, muito Bom, boa. O que, que você vai fazer com o dinheiro? Antecipar as dívidas. <risos> então tá certo, gente. Preste bem atenção, hein? Pra você que ainda não comprou o Real Car, é a dica é dela, que ela acabou de ganhar. Compre, confie, acredite, porque a sua hora vai chegar de Goiânia, lá do setor Luiz Magalhães. Está super feliz. Parabéns, Vanessa. Obrigada, Jota. Gente, confie, compre e você vai ganhar. Ok. Vamos pagar o... teu então, por favor, faça um cheque para ela aqui. Entrega para ela, por favor. E dá a dica aí, dá orientação para quem ainda não comprou e quer comprar o Real Cap. Compre vocês também pelo site, aplicativo e WhatsApp. Acredite, você pode ser o próximo. Você pode ser o próximo também. Vamos lá, então. Todo mundo junto. É o Real Cap. É. Coisa boa, né, gente? Vocês viram aí que festa garantida na nossa sede, Jotinha, entregando essa premiação. E você pode ser o próximo com certeza, porque olha só a premiação feita com muito carinho para o Dia dos Pais. Domingo, 14 de agosto, tem edição especial dos pais. E o Real Café já traz no quinto prêmio uma lindíssima casa. E não para por aí. 10 mil reais, o primeiro quarto prêmio e mais... 20 giros de R$ reais. Nesta edição tem a promoção de dois combos à sorte por 80 reais. É mais chance para você ganhar.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 Real Cap, mudando vidas, a, a marca, marca da, da sorte. sorte. E detalhe, essa edição especial Dia dos Pais tem combo especial, são dois combos da sorte por R$ reais, aumentando ainda mais as suas chances de ganhar, gente, uma casa no quinto prêmio. ser Real Cap é presentaço para o seu paizão, R$ 10.000,00 do primeiro a quarto prêmio. Eu disse 20 giros de R$ 1.500, papai! Gente, perde tempo não, corre aí, ó. WhatsApp, site, aplicativo, o QR Code está na ponta da tela para você já adquirir. Corre no ponto de venda mais perto da sua casa para você adquirir seu Real Cap. Meninas, já vamos. Antes, detalhe, produção, antes, detalhe, vamos ao quarto prêmio e vamos ver quem levou aí o quarto prêmio da semana passada. O quarto prêmio 10 mil reais Foi ele o feliz ganhador Alencar Fernandes do Carmo De Santa Helena Com Real Cap número 0275-096 E aí Santa Helena Estamos aqui no Pingo Bebidas Geladas Onde o Alencar ganhou o quarto prêmio E aí Alencar Que história é essa que você ganhou semana passada E tornou ganhar semana de novo Uai, a sorte bateu na minha porta né e Deus me abençoou. Exatamente, tia, acreditou, né? Você comprou o combo novamente e ganhou, não foi? Com certeza, e vou comprar de novo esse é fim de semana, vocês que me segurem, Opa! Isso é que eu digo que é um homem de sorte, viu? E aí, chama o pessoal pra comprar aqui no seu ponto! Vem cá, que aqui é pé quente, e comprou, ganhou! Isso mesmo, gente! Vamos entregar esse checão! Isso mesmo gente, Real Cap, a marca da sorte Uhul. O quarto prêmio são 10 mil reais É isso aí mãe. 10 mil reais gente, 10 anos no bolso Antes quero pedir as nossas garotas da sorte para colocarem no globo da sorte a nossa dezena da sorte Porque gente, ao vivo é assim mesmo, né? Delícia Então vamos lá, hein? vamos ao telefone Vamos falar com o Eduardo, Eduardo Galvão de Aparecida de Goiânia, feliz ganhador aí do terceiro prêmio. Alô, Eduardo, bom dia! Bom dia! Bom dia com alegria não, meu querido? Demais agora! Dezão no bolso, parabéns, Eduardo! Muito obrigado! Você sempre comprou pelo site ou foi a primeira vez? Não, já é a terceira vez, pelo mundo. Terceira vez que você compra pelo site, né? Adquiriu o combo, acreditou e o seu momento chegou, meu querido. Parabéns, bom domingão para você e família. Obrigado por ajudar a Casa de Apoio São Luís fazendo bem, tá bom, Eduardo? Então tá bom, então, muito obrigado. Parabéns, tchau, tchau. Coisa boa, né, gente? Tá vendo aí? Daqui a pouquinho a gente pode ligar pra você, fazendo essa festa garantida, dando essa notícia maravilhosa. Basta você acreditar e também comprar. Quem não arrisca, não petisca. Então corre no ponto de venda mais perto de você. Vamos agora, minha gente, ao quarto prêmio. Ao quarto prêmio, meu Brasil brasileiro. É muita emoção. 10, 10 mil reais. E agora você vai marcando 46 Olha o 46 aí, minha gente. Vocês viram aí? O Eduardo comprou pelo site e foi um, o um feliz ganhador aí da bolada de 10 mil. E agora você marca 50. Olha o 50. Olha o 50 aí na telinha. O próximo pode ser você. Esse é o momento. Marca 55. Olha o 55. Daqui a pouquinho tem a chácara. Tem. Sombra e água fresca. E agora você vai marcando 7. Olha o 7. Olha o 7 aí na sua telinha. Marcou o 7? Marca também agora o 54. Olha o 54 aí. Alô, Amaral Brasil. Bom dia. Alô, Regional Nova Esperança. Vai marcando o 33. Olha o 33 aí. Olha o 33 aí. Cadê? Regional Noroeste. Chama, chama que vem. E agora você marca 22. Olha o 22 aí. Olha o 22 aí. Marcou o 22? Marca também agora o 31. Olha o 31 aí, minha gente. É tripla chance. É Real Cap. Cap. É Quarto prêmio dessa manhã, hein? E agora você marca 29. Olha o 29. Olha o 29 aí. Vai marcando com muita emoção, hein? Marcou 29, marca também o 58. Olha o 58 aí, minha gente. Olha o 58 que você queria. Marcou 58, vai marcando 14. Olha o 14. Chama, chama, chama que ela vem. Marcou 14? Gente, a promoção Leve 2 e Pague 1 um, super continua, viu? Marca 25. Olha o 25 aí. É muita emoção. É com Concentração, marcou o 25, marca também o 6. Olha o 6, olha o 6, olha o 6 aí no seu Real cap, marcou o 6. Marca também agora o 2, olha o 2, olha o 2 aí tio Lucas, marcou o 2, vai marcando também o 51, olha o 51 aí, olha o 51 aí, grande abraço timaço do Real Cap que fez festa garantida nesse sabadão hein, chama que vem Pacateneu, e agora marca 35, olha o 35 aí meu povo, marcou o 35, vai marcando também agora o 59, olha o 59, momento de muita emoção, pensamento positivo, esses 10 mil reais vai ser seu, e agora você vai marcando o 11, olha o 11, olha o 11 aí na sua telinha, marcou o 11, marca também o 28, olha o 28 aí, seu Sebastião Freitas, chama que vem, chama que vem, vai marcando o 28, marca também o 44, olha o 44 aí minha gente, olha o 44 que você queria, olha o 44 aí na sua tripla chance, marca 17. Olha o 17, olha o 17, é muita emoção nessa manhã de domingo, é o primeiro domingão de agosto, é pra começar com o pé direito, vai marcando o 24, olha o 24, olha o 24 aí na sua telinha, marca também o 20. Olha o 20, olha o 20 aí minha gente, marcou o 20, cadê a moçada de Teresópolis de Goiás? Alô Piracanjuba, vai marcando 10, olha o 10, olha o 10 que você queria. Cadê a moçada de Caldas Novas? Alô Caldas Novas, chama que vem, marca 34. Olha o 34 aí minha gente, marcou o 34, vai marcando também agora Bonfinópolis, olha o 3. Olha o 3, olha o 3, olha o 3 aí, alô São Miguel do Passa 4, marcou o 3, marca também o 23. Olha o 23 aí, A almoçada da TV Web também, hein? Revendedor pé quente, vai marcando 38. Olha o 38 aí, minha gente. Olha o 38 aí na sua telinha. Marcou o 38? Marca também agora. Olha o 16. Olha o 16 aí, gente. 10 mil reais. É Dindinho, do não é? Já vai imaginando essa grana na sua mão. E agora você marca 48. Olha o 48 aí. E já foram 30 dezenas sorteadas. É verdade. 30 dezenas sorteadas. E agora você vai marcando o 18. Olha o 18. Olha o 18 aí, a qualquer momento, a qualquer momento, vamos saber. Quem é que leva essa mega bolada? Ai, ai, ai, Bruninha, olha o 4, olha o 4 que você queria. E agora já tem um, hein? Tem um, tem um Real Cap aguardando o grande momento, 10 mil reais. Pode ser essa, olha o 30, olha o 30, olha o 30 aí na sua telinha. Marcou o 30 e agora já são 3 três corações batendo assim acelerado, ai meu Deus, 10 mil, 10 mil, 36, olha o 36, olha o 36 aí gente, e agora já são quatro! Quatro! Quatro Real Caps ansiosos, já nem tem unha mais, e agora você vai marcando 52, olha o 52, olha o 52 aí, e agora já são 12, 12 Caps aguardando, Haja ah, coração, minha gente! E agora você marca o 15! Olha o 15! Olha o 15! Olha o 15! E agora já são 25 Real Caps aguardando! Ai, ai, ai! Pode ser essa! de manhã! Marca agora! 49! Olha o 49 aí, minha gente! Opa! Oo! Oh! Casa de 10 mil reais é o quarto prêmio, festa garantida onde? Vamos saber agora, real cap é o 0807 275, 0807 275, quem é que leva, Para onde vai? Quem é que leva? Quem é que leva? De Exxon, é isso mesmo produção? Jackson Ri, Ribeiro Santos Alto Taquari Olha só de Alto Taquari Comprou o Combo da Sorte pelo nosso site E está levando sozinho Essa mega bolada de 10 mil reais Gente, é gentil no bolso ou não é, hein? Que coisa boa Lembrando que você também pode ser um de nossos felizes ganhadores Basta você adquirir seu Real Cap Especial Dia dos Pais pelo nosso WhatsApp Nosso site aplicativo É verdade, na é comodidade aí do seu Sofá, baixa aí o aplicativo do Real Cap aí, entra no site também, o chama no WhatsApp, gente. Não fique de fora dessa mega premiação, viu gente? Que o Dia dos Pais tá assim ó, babado, olha aí. Domingo, 14 de agosto, tem edição especial dos pais e o Real Cap já traz no quinto prêmio uma lindíssima casa. E não para por aí, 10 mil reais, o primeiro quarto prêmio e mais...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 essa edição vem mais que especial pra você, porque tem o um combo da sorte especial, são dois combos por R$ reais olha só isso mesmo, tô brincando não gente seríssimo, então não perca tempo, compre já seu real cap, o presentão do seu paizão, e olha só, detalhe, ó, tem 20 giros de R$ 1.500 também, hein R$ 10.000 do primeiro ao quarto prêmio promoção, leve dois, pague um, super continua, então ó, não vai ficar de fora, hein de jeito nenhum, vamos agora ao quinto prêmio, mas antes vamos saber quem levou aí o quinto prêmio da semana passada? O quinto prêmio, um Volkswagen Virtus, zero quilômetro, saiu para dois felizes ganhadores. Luzia de Freitas Queiroz, de Rio Verde, com Real Cap número 188,075. Aô, Rio Verde! Estamos aqui na cidade mais pequente, na sede mais pequente do estado de Goiás, Rio Verde, com ela, Luzia. De Freitas, queima! Ah, Isso aí nossa, é nossa, alegria em dona Luzia. Luzia! É? Mas, mas, mas, mas assistindo o programa na hora? Como é que foi? Olha, eu estava assistindo o programa porque lá em casa no um momento não tinha jeito não tinha internet lá, nada. E depois minha mãe que apareceu lá, porque ela também foi, faz parte, né? Aí ela apareceu lá e me encontrou e eu fiquei muito alegre. Ela também estava muito alegre. E depois os amigos começaram a ligar, só depois que chegou a internet, que eu fui ver lá no salão de ligação. Ah, aí, aí. Claro, chegou uma hora muito bom. E e boa. E olha o tamanho da confusa que ela tá recebendo. Toda quinta aqui, daqui a minha amiga Duda. Tudo, é tudo. Aê, Duda é Pequente, então Duda quente. chama o pessoal pra comprar em você, Duda. Você que sai, ó, passa aqui na nossa sede do Real Car. Da Presidente Bárbaras vem adquirir o seu Real Cap comigo. Ou quando vem ao sofrido aí, passa na sua porta, pode vir para nós e nós vai te atendemos com todo carinho. Lembrando que é o 11o ganhador que sai comigo, viu? Vem comprar comigo que eu sou o Isso! Então pessoal, é como eu sempre falo. Caio José Tavares de Chapadão do Céu. Com Realcap Real Cap número 0831 865. Comprou pelo site na Regional Online. É Chegou a hora do quinto prêmio de hoje. É uma lindíssima chácara. Lembrando que é tripla chance. Coisa boa, gente! Chegou o grande momento da chácara, mas antes quero pedir aqui as nossas garotas da sorte, já colocarem as dezenas da sorte, nosso Globo da Sorte. Vamos ao telefone dessa super notícia ao feliz ganhador do quarto prêmio, que tá um incógnito aqui. Como é que pronuncia o nome dele? E eu sou dessas, eu falo mesmo. É Jackson ou é Jackson! Oi! Bom dia! Bom dia! Conta pra gente, é de Jackson ou é Jackson? É de é Exxon Ribeiro Santos. É de Exxon mesmo. Tá certo então, Jackson, você é o feliz ganhador do quarto prêmio! Uhul! Oh, beleza. Parabéns, meu querido, por acreditar no Real Cap e ajudar a Casa de Apoio São Luís de é Exxon Ribeiro Santos. Olha só que maravilha! Muito obrigado por acreditar. Opa. Comemora bastante com a sua família nesse domingão, viu? Opa. Tá certo, meu querido? Opa, tá certo. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. É, gente, olha só, hein. Detalhe. A gente aqui é assim mesmo, é ao vivo. Se eu tenho, se eu não sei falar o pronunciar o nome hum, correto, a gente pergunta, que nem tá cara, tá. nem todo mundo acerta, né? Mas olha só, o pessoal vai entrar em contato com você segunda-feira para marcar, tá certo? Positivo. Obrigada, meu querido. Gente, olha só. Vamos! Vamos! Chegou a hora! É o quinto prêmio! Uhul! Vamos lá! É o quinto prêmio! É o quinto prêmio! Vai marcando agora 38! Olha o 38 aí, gente! Olha o 38 aí, meu povo! E agora você marca também 41! Olha o 41 aí, minha gente! Olha o 41 aí que você queria! Gente, é a chácara! É a chácara dos seus sonhos! Vai marcando o 7! Olha o 7! Olha o 7 aí na sua telinha! Marcou o 7, marca também agora o 27. Olha o 27 aí, olha o 27, que tudão, hein? Então marca também agora o 26. Olha o 26, é o quinto prêmio, é a chácara, a chácara dos seus sonhos. Vai marcando o 12, olha o 12, olha o 12 que você queria. Marcou o 12, marca também agora o 29. Marcou 29, coisa boa. Então chama que vem. Torça o dedinho. Cruza o dedinho também, gente. <risos> cruza o dedinho aí. E agora um. Olha o um. Olha o um aí, meu povo. Chama, chama que vem pensamento positivo. É a chácara dos seus sonhos. Olha o 17. Olha o 17 aí na sua telinha. Marcou o 17? Marca até bem agora. Olha o 9. Olha o 9. Olha o 9. Olha o 9. É o 15! É o Quinto prêmio nessa manhã, é pra você mudar de vida, é o seu momento, marca 36. Olha o 36 aí, minha gente, marcou o 36? Vai marcando também agora, o 54. Olha o 54 aí, bom dia pra você. Pra você que chegou agora, ligou sua televisão, é Real Cap, é uma chácara, e agora você marca o 6. Olha o 6. Olha o 6 que você queria. Marcou o 6? Marca até bem agora o 21. Olha o 21 aí, minha gente. É muita emoção. É muita emoção. Essa chácara pode ser sua. Você está é garantida hoje. E agora você vai marcando 30. Olha o 30. Olha o 30. Olha o 30 aí, minha gente. Marcou o 30? Marca também bem o 60. Olha o 60. Olha o 60 chegando com tudo no seu real cap. É tripa. É tripla chance. Então marca em cima, marca embaixo, marca no meio. Vai marcando 25. Olha o 25. 20... 25, olha o 25 aí, isso é Real Cap, é a marca da sorte, vai marcando 15, olha o 15, olha o 15 aí na sua telinha minha gente A promoção leve 2 e pague 1 um super continua, vai marcando o 58, olha o 58 minha gente, marcou o 58, marca também agora o 55 Olha o 55 aí, marcou o 55, vai marcando também agora o 10 Olha o 10, olha o 10 que você queria Já foram 21 dezenas sorteadas, é muita emoção E agora você marca 42 Olha o 42 aí, Vila Redenção Marcou 42, marca também agora o 43 Olha o 43 aí, gente É a chácara, chegou o seu momento E agora você marca 31 Olha o 31 aí Olha o 31 aí, gente. Cadê a moçada de Jataí Chama que vem. Vai marcando 44. Olha o 44 aí, meu povo. Marcou 44? Alô, regional Flamboiã. Alô, regional Campinas. Vai marcando 51. É muita emoção. É muita emoção. Marcou 51? Marca até bem agora. Vai marcando o 33. Olha o 33. Olha o 33 que você queria e agora você marca, vai marcando, vai marcando os 56. É o 56 da sua telinha, é a chácara, é o quinto prêmio, é o quinto prêmio. e Agora você marca com muita emoção 53. Olha o 53 aí minha gente, marcou o 53. Então comemora. E comemora, porque vem o oito. Olha o oito, olha o oito. Olha o oito. E com ele já foram aí 30 dezenas sorteadas. Essa chácara maravilhosa pode ser sua. Momento de suspense, que é a qualquer momento. E agora você marca o 16! Olha o 16! E com ele já são nove. Nove real Caps aguardando. E pode ser essa. Olha o três, olha o três. Olha o 3 que você queria, 9, 9 corações batendo mais forte E agora você marca 35, olha o 35 aí gente E com ele, 15, 15 real capes aguardado é muita emoção Ai ai ai, pode ser essa, 45, olha o 45, olha o 45, olha o 45 Oh! Comemorar, tem que pular de alegria. Dois felizes ganhadores aí que vão dividir a chácara. Vamos saber pra onde vai, quem é que leva. Real Cap 0783 589. 0783 589 Quem é que leva? Pra onde vai? É o João Luiz Rezende de Melo de Goiânia Comprou pelo nosso site Parabéns João! E ele vai dividir com quem? Ele vai dividir com quem? Com o Real Cap 0870 059 0870 059, quem é que leva? Pra onde vai? É o Antônio José Fabiano da Silva de Goianésia, comprou pelo no nosso site pode comemorar É os dois, são os dois Felizes ganhadores aí que vão Dividir essa chácara maravilhosa Festa garantida E olha só, em falando em festa garantida Vamos aos giros da sorte Mas antes, ganhadores da semana passada só o Real Cap paga R$ 1.500,00 para cada ganhador no Giro da Sorte. E a edição 315, sorteio realizado domingo 31 de julho. Foram mais 20 felizes ganhadores. Foram eles! Micaela Natália de Quirinópolis. Abimael da Silva de Anápolis. Valéria Maria de Goiatuba. José Augusto da Silva de Caldas Novas. João Manuel da Silva de Itubiara. Vívia Angela Silva de Morrinhos, Jailson Silva de Santa Helena, Maria Elaine Pereira de Quirinópolis, Diogo Garças de Mineiros, Fábio Queiroz de Jataí, José Hélio Soares de Acreúna, Antônio Luiz de Trindade. Valtinei Bento, de Senador Canedo, Maria Aparecida da Silva, de Montevidil, Poliana Vasconcelos, de Goiânia, Wagner Alves, de Jataí, Sérgio Aristides, de Quirinópolis, Adriana Pereira, de Santa Helena, Paula Vieira, de Itumbiara, Josias Francisco, de Goiatuba. Esses foram os 20 ganhadores do Giro da Sorte. O próximo pode ser você! Estão chegando os 20 giros da sorte no valor de R$ cada! Muito bem, gente, simbora comigo, vamos com o primeiro giro dessa manhã, chama que vem. Primeiro Real Cap, vamos lá, é o 0264-001, quem leva? Elivaldo Mariano Silva de Mineiros, comprou da Carlinha Pequente na nossa sede. Segundo giro, segundo giro dessa manhã, o Cap é o 0136-071, Josias Henrique Pereira de Jataí comercial Brisas, comprou pelo nosso combo, comprou lá no comercial, hein? E agora vamos ao terceiro, terceiro giro. Terceiro giro, 0026 863, quem leva? Sai, como é que é? Sai, Sanker, é isso? Marques de Car, Carvalha, né? Lá de Verde olha só que maravilha, comprou o combo da sorte, é assim mesmo, vamos ao quarto. Quarto giro, cap é o campeão 010042, quem leva? Nilvan de Almeida Silva de Santa Helena, comprou da Patrícia Bartutico, quinto, quinto giro minha gente, é o CAP, é o 0507757, quem leva? Reginaldo Rosa de Almeida de Goiatuba, comprou lá do DJ Fabinho Goiatuba. Sexto giro, sexto giro, vamos lá, 0688, 407, quem leva? A Maria Rita Pereira Leite de Caldas Novas, comprou pelo WhatsApp, quem ocorreu o cap de brinde? Sétimo giro, sétimo giro, chama que vem, Reucap é o 0322, 760, quem leva? É o Cleiton Bruno de Morrinhos, comprou da Dona Vera, lá em Morrinhos, Oitavo, oitavo giro, minha gente, Reucap é o 0010, 640, quem leva? É a Tânia, Tânia da Silva de Tumbiara, comprou, Comprou da lanchonete da Tânia. Ganhou com o Real Cap de brinde. Agora vamos ao nono. Nono giro dessa manhã. Realcap é o 0348-714. Quem leva? Marinalda Calaça, né? Silva de Catalão. Comprou lá do Nando Ambulante, pé quente em Catalão, hein? Décimo giro, décimo giro. é o 0067, 554. Quem leva? Edmilson, Edmilson dos Santos de Quirinópolis. Comprou da Larissa, da equipe do bronze. Ganhou o cap de brinde. Décimo primeiro, décimo primeiro giro. é o 0703, 572. Quem leva? O Alex dos Santos de Mineiros. Comprou pelo site. Ganhou o Cup de brinde. Décimo segundo giro. é o 0791, 550. Quem leva? O William Souza de Oliveira e Tumbiara. Comprou pelo site, ganhou o é o Cap de brinde. 13o, décimo 13o terceiro, décimo terceiro giro, mil e reais. 0760 524. É o Jefferson Bezerra é, Marinho de Anápolis. Comprou pelo site e comprou o combo da sorte. 14, décimo 14 quarto, décimo quarto giro, mil e quinhentos reais. 0017 333. Quem leva é o Donizete Fernandes dos Santos de Trindade. Comprou da Paulinha Pequente lá em Tubiara. 15 décimo quinto, 15 décimo quinto giro. Chama que vem. É o Cap, é 205-191, quem leva? Nevilton Ramalho Andrade de Goiatuba. Comprou lá do Nicodemos. Comprou o combo da sorte no par barbara bar, Parada obrigatória. Agora vamos ao 16 giro, minha gente. É o Cap é o 0412-807. Quem leva? Ivan, Ivânia Ferreira de Jesus de Anápolis. Comprou do bar. Vira copos. Ganhou com o Real Cap de brinde. 17, décimo, 17 sétimo, décimo, sétimo giro. Real é o 0282-937. Quem leva? Valtinei Bento Duarte É de Senador Canedo o Brasil é quente. Comprou o combo da sorte 18º, 18º giro Vamos lá, Realcap é o 0688-496 Quem leva é o Gilson Moreira de Oliveira De Goi... Goianira, né? Comprou lá pelo nosso WhatsApp O combo da sorte, né Gilson? E agora décimo nono, décimo nono giro Realcap é o 0722-893 Quem leva? Andressa Senna, Ela é de Paraúna, de Goiás Comprou pelo nosso site, ganhou com o Realcap de brinde E o último giro, R$ 1.500,00 Vigésimo, quem é que leva? É o 0214 14,488 É o Matheus Rodrigues da Silva De Rio Verde Comprou da Duda na sede Equipe Trio Show Ganhou com Real Cap de brinde Olha só que maravilha minha gente E agora veja a premiação para o próximo domingo Domingo 14 de agosto Tem edição especial dos pais E o Real Cap já traz no quinto prêmio Uma lindíssima casa E não para por aí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 Eita minha gente, que premiação linda, especial dia dos pais Um presentaço pro seu paizão Real Cap fez com muito carinho para vocês E detalhe, a promoção leve dois e pague um Super continua, né Bruninha? Pessoal, compra dois Real Caps aí, paga apenas 15 reais Tem a lindíssima casa É a casa dos seus sonhos no quinto prêmio Ei, A campanha aí, ó Domingo que vem, hein? Domingo que vem, gente Então não perca tempo não 10 mil reais o primeiro ou quarto prêmio 20 giros de R$ 1.50,0. reais. Gente, é tripla chance o Real Cap. Detalhe, essa edição especial Dia dos Pais tinha que vir uma edição mais que especial, né? Tem o combo especial, que são dois combos por 80 reais. Olha só que maravilha! E lembrando que você também pode adquirir o combo da sorte em nossos pontos de vendas. Você já comprou o seu Real Cap desta semana? Pega essa dica! Quer ter muito mais chances de ganhar no Real Cap?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 Coisa boa, gente. Não perca tempo, não. Compre já seu Real Cap em nossos pontos de venda.